Tóquio desfruta de um relativo sossego após a trágica batalha contra a Gangue Oni quando Sanosuke repentinamente recebe a visita Boa de um noite. simpático corretor de remédios mas devido a sua perspicácia percebe rapidamente tratar-se de um samurai disfarçado devido aos calos em suas mãos o homem revela estar portando uma espada a qual será usada para deixar um recado para Battlestar e o retalhador. Sanosuke instintivamente parte para o combate. Apesar de receber um golpe cheio na cara, o espadachim não demonstra nenhum dano. Você não sobreviverá por cinco minutos na era Tokugawa derrotando Sagara rapidamente sem nenhuma dificuldade, chegando a quebrar o sábio com um poderoso golpe. Em paralelo a isso, Kenshin passa a ter sonhos constantes que o fazem relembrar os dias sangrentos que viveu sobre a alcunha de Battlesai. Após tomar ciência do ocorrido, vai até o local da batalha e deduz rapidamente que aquilo era obra de Hajime Saito, antigo líder da tropa Jinsen que agia como um grupo de extermínio, responsável por eliminar nobres corruptos ou qualquer um que conspirasse contra o governo. Saito deixa o recado no intuito de que Battlesai vá a seu encontro sedento por sangue e vingança. Ele mostra-se um indivíduo extremamente cínico, com seu falso sorriso e sociopata, sempre buscando manipular aqueles ao seu redor para atingir seus objetivos. Inicialmente fingia estar trabalhando para um membro corrupto do Império, numa queima de arquivos, com o intuito de eliminar Battlesai. Alegando estar ajudando por questões pessoais, mas apenas os manipulava. Fazendo com que um assassino servisse de teste inicial, enquanto aguardava o retorno do andarilho ao dojo. Desculpe incomodá-la, mas eu fiquei sabendo que Badonsai está aqui neste dojo. Saito apresenta-se para Kaoru com seu sorriso maquiavélico. Aguardando, como um terror mitológico, o convite para adentrar no recinto acompanhado por uma intensa trilha sonora que lentamente vai construindo o um clima pesado do que está por vir. Kenshin facilmente derrota o assassino enviado, e após retornar ao seu lar, se depara com o um suposto oficial que o aguardava, confirmando todos os seus pressentimentos. Ali estava Hajime Saito, e nesse momento, Himura questiona o que havia acontecido com o homem honrado que conheceu no período Tokugawa, que apesar de ser um assassino frio e calculista, jamais atacaria o amigo de um inimigo. Após momentos tensos que construíram uma atmosfera pesada e hostil e um diálogo marcante que evidenciou o antagonismo das personalidades contrastantes, expondo a frieza e crueldade de Saito, o qual não mede esforços para atingir seus objetivos, crente de que os fins justificam os meios, em oposição ao caráter gentil e pacifista de Kenshin, que mede as consequências de cada ato, evitando prejudicar ou machucar alguém, a não ser em atos de extrema necessidade, esse é um dos melhores prelúdios de batalhas que já tive o prazer de assistir. Cada quadro da animação está no seu devido lugar, conseguindo expor em poucos minutos de forma clara uma grande rivalidade e conflito de crenças mesmo com o um personagem recém-apresentado. E tudo conduzido por uma trilha sonora sombria e hostil, sendo fundamental para a construção do clima tenebroso de um duelo iminente. Como naquele período não existia iluminação elétrica e Kenshin havia chegado já no final do crepúsculo, o dia escureceu durante o diálogo, e devido às circunstâncias não houve tempo para acender qualquer tipo de lamparina, restando apenas a luz do luar. Somos imersos numa penumbra, com uma paleta de cores de predominância azul sombreado, contrastando diretamente com o vermelho predominante do protagonista, destacando o embate entre uma dualidade de forças, mergulhando o ambiente na presença hostil do inimigo, trazendo um aspecto quase monocromático, que em conjunto com sombras mais duras, as quais são bem delineadas e possuem bordas bem definidas, trazendo mais dramaticidade à cena, o que deixa o espectador inconscientemente mais tenso, aprimorando a imersão e amplificando emoções. A psicologia das cores é o estudo da forma como o nosso cérebro identifica e relaciona as cores com sensações. E o azul escuro está associado à inteligência e ausência de emoções, enquanto que o vermelho predominante em Kenshin está mais relacionado a sentimentos, amor e paixão, uma cor viva e quente, totalmente oposta ao azul frio de Saito. Ao contrário de Kenshin, que passou mais de uma década em peregrinação, Saito aprimorou cada vez mais suas habilidades e estava no auge de sua força, mostrando total superioridade no início do combate, mas hesitava em aplicar o golpe final pois estava o pressionando no intuito de despertar o antigo battlesai e ver até onde iriam as habilidades do lendário assassino. E graças a isso, como um animal encurralado, o antigo battlesai assume postura novamente, evidenciado pelo seu olhar. Sempre que Kenshin luta sério, abdicando do seu voto de não matar, seu antigo olhar assassino está presente, mudando completamente sua personalidade. E após um embate mortal, Onde cada golpe pode ser o último, os dois se mostram em pé de igualdade, indo até as últimas consequências, dispostos a lutarem até o esgotamento completo de suas forças. E quando chegam ao clímax da luta, prestes a desferirem seus últimos golpes, são interrompidos pelo ministro do interior, um dos homens mais influentes e importantes do governo, pedindo que encerrem a luta. Seu nome é Toshimichi Okubo, um dos nobres influentes que estavam por trás da revolução e Saito ali estava seu mandado para testar as habilidades do andarelho, pois precisava saber se Kenshin ainda era poderoso o suficiente para ajudá-los numa missão muito especial e crítica que o governo não estava conseguindo resolver. Após transmitir seu relatório, Saito deixa o recinto, enquanto Kenshin volta a si. O ministro explica a situação a todos. Eles estavam em busca das habilidades de Battlesai para eliminarem um antigo mal que havia retornado. Seu nome é Makoto Shishio, um poderoso e habilidoso samurai que assumiu o papel de retalhador após Kenshin abandonar as lutas. Era um assassino cruel e implacável que agia secretamente nas sombras, sendo lembrado por poucos. Após a restauração, foi traído e fuzilado, tendo ainda seu corpo carbonizado, já que o atual governo pretendia ocultar completamente suas atrocidades e estava promovendo queima de arquivos. Mas não obtiveram êxito, apesar de ficar numa situação crítica, Xixiu consegue sobreviver com todo o seu corpo queimado, alimentando um profundo ódio e sede por vingança. Aliou-se a vários bandidos, recrutando os melhores guerreiros que mantinham algum ódio pelo império, com o intuito de derrubar o governo atual, assumindo o poder como um novo Shogun. Ele torna-se tão poderoso a ponto de montar seu próprio exército particular, e graças aos seus guerreiros de elite, nem mesmo o exército imperial conseguiu fazer frente ao seu poder, então a nova oligarquia, chegou à conclusão de que a única chance de resolver o problema seria mandar Saito e Batosai juntos com a missão de assassinar Shishio. Inicialmente, a proposta é recusada, pois todos ali sabiam que o governo estava apenas querendo utilizar Kenshin como fantoche na ocultação de atrocidades cometidas no passado e que poderiam estar fazendo o mesmo para assassinar Batosai caso fosse mais conveniente. Porém, Shishu representa um sério perigo e poderia trazer novamente a guerra para aquela sociedade que estava finalmente em sua primeira década de paz em séculos. Isso faz com que Himura peça tempo para pensar e refletir sobre a proposta, recebendo o prazo de uma semana. Enquanto isso, Saito estava resolvendo algumas pendências que havia deixado durante a missão, revelando que apenas se preocupa com a eliminação do mal evitando que o caos chegue às pessoas comuns, não se preocupando com quem está no poder. Mesmo após servir o Shogunato, agora estava servindo ao Império por seu próprio interesse em manter a ordem e o equilíbrio na sociedade.